No Reino Unido, os combustíveis também são motivo de preocupação nacional neste momento, mas por outra razão. Esse país aqui acordou especialmente estressado. Circularam hoje imagens de um bate-boca atrás do outro. Os britânicos vêm encarando filas imensas nos postos de combustível. Em algumas regiões, entre 50% e 90% dos postos estão sem gasolina. Preocupadas, associações médicas de enfermeiros e de cuidadores estão pedindo que profissionais da saúde tenham prioridade na hora de abastecer. O governo fala que não é que esteja faltando combustível, mas caminhoneiro para fazer tudo chegar ao consumidor, inclusive alimentos. Algumas prateleiras nos mercados estão vazias. Nada caótico, por enquanto, mas preocupa. Para a oposição, isso tudo era um caos anunciado. É que o problema tem a ver com o Brexit, o divórcio do Reino Unido da União Europeia. As longas jornadas e os baixos salários já vinham afastando muitos motoristas da profissão. A situação se agravou porque boa parte dos caminhoneiros que trabalhavam aqui é de países do bloco europeu. Antes, eles circulavam à vontade. Agora, as novas burocracias na fronteira atrapalham. Muitos motoristas são pagos pela distância percorrida, não por hora. Qualquer atraso custa dinheiro a eles. Com as restrições da pandemia, muitos foram para casa e não voltaram. O cálculo é de que sejam necessários no momento mais de 100 mil novos motoristas de caminhão no país. De sexta-feira para cá, a situação piorou muito. ao tamanho da fila nesse posto aqui no norte de Londres. Para tentar resolver esse problema, o governo conservador precisou recorrer àqueles que foram prejudicados pelo Brexit. Os trabalhadores estrangeiros as autoridades vão oferecer 5 mil vistos para motoristas de outros países trabalharem temporariamente até o Natal. A parte difícil pode ser convencê-los a voltar. Associações de transporte de países do leste europeu, grande fonte de mão de obra para o Reino Unido nos últimos anos, dizem que agora os britânicos precisam aprender a lidar com as consequências do Brexit. Agora à noite, o governo britânico anunciou que o Exército vai receber treinamento para ajudar na distribuição de combustível, se for necessário.